Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo011. No vídeo de hoje, eu quero dar uma dica para você: pagar as multas, se você tomar uma multa, com até 40% de desconto. Você sabia disso, família? Que dá para pagar a multa com desconto? Se você não sabia, deixa o like nesse vídeo aqui para ele chegar a mais pessoa para o pessoal parar de pagar a cara das multas tem como agora é novidade né para você pagar multa com desconto de até 40% e eu vou falar para você no vídeo de hoje firmeza é o seguinte família é vou explicar para você primeiramente como que faz o que, que você precisa ter para conseguir pagar com desconto tá e depois eu mostro no meu celular é, como que eu fiz Eu recebi uma multa Há pouco tempo atrás Aquela multa Grave E eu consegui, graças a Deus, pagar com desconto Eu nem sabia Porque ninguém tinha me informado não tinha visto em nenhum lugar Na internet Que dava pra pagar com desconto E, e tá dando pra pagar Pelo menos aqui no estado de São Paulo tá? Pelo menos aqui no estado de São Paulo Dá pra pagar com desconto Se você for de outro estado Dá uma consultada no Google Se consegue pagar com desconto aí no seu estado também, tá? Aqui no estado de São Paulo dá pra pagar Mas aí você dá uma consultada pra saber se Tá liberado pro seu estado aí também ou não Firmeza? Seguinte, família é, Pra você pagar com desconto Você pode ganhar 40% do desconto ou 20% e eu vou explicar pra você como que você faz Você Baixa o aplicativo Carteira digital Esse aplicativo é muito importante Você ter no seu celular, tá? É, hoje, por exemplo, hoje em dia Eu nem ando com a documentação da minha moto Que é Porsche obrigatório Vocês sabem disso, né? Se você não tiver a documentação aí, isso pode levar a multa Então Antigamente era aquele papel verdinho Que você andava na carteira Vocês lembram? Aquele papel verdinho você andava com papel verdinho, que era o documento da moto Se o guarda te tipo, parar na rua Era só apresentar o, o papel verdinho E tava tranquilo Hoje em dia, é tudo digital Graças a Deus ficou mais fácil Melhorou pra gente aí, né? É, vou mostrar pra vocês aqui rapidão Vou parar a moto aqui E já mostro pra vocês ver o aplicativo no meu celular Que eu uso, tá? Aí família, tá vendo? Esse aplicativo aqui, ó, carteira digital Tá? Ó, eu abro o aplicativo aqui Aparece, vocês estão vendo? show eu aumentar o brilho aqui: condutor, que sou eu. Veículos, você vai lá e cadastra o seu veículo: tá, sua moto, seu carro, qualquer veículo que seja seu. Se cadastra infrações, visualize e pague infrações com até 40% de desconto. Tá, você vai clicar aqui e você vai conseguir visualizar se você tem alguma multa ou não no seu veículo. Então família, é dessa forma que você vai pagar a multa com desconto. Você baixa o aplicativo, cadastra o, a sua moto, tá? Se você tiver carro também pode cadastrar que funciona. É e no caso, você vai receber notificação online no aplicativo que você recebeu uma multa. Ao invés de chegar a cartinha na tua casa. Vai chegar a notificação no celular, entendeu? Não vai ser por carta, vai ser no aplicativo do celular, digital. E assim que você vê que tem a infração no aplicativo, tem a opção para você pagar com desconto. Clica lá em pagar com desconto. Para você pagar com 40% de desconto, você tem, você tem que assumir que foi você que recebeu a multa. Ou seja, no caso eu recebi uma. Infração de velocidade Eu até não tenho ela aqui para mostrar pra vocês Porque eu já paguei Aí ela sumiu do aplicativo, não consegui encontrar Porque já foi pago Mas o que aconteceu? Eu recebi uma multa de radar, tá? Uma multa de radar normal de velocidade E tem até a foto da moto lá, né? Não tem como falar que não foi eu Também não tem como recorrer porque tem foto Então fui lá cliquei no aplicativo que eu tava assumindo que a multa era minha, com isso, eles me deram aí 40% de desconto, a multa que era grave saiu por volta de 60, 70 reais, saiu bem baratinho, graças a Deus, porque ninguém merece ficar pagando multa, a gente, a gente já paga IPVA, já paga licenciamento, já paga um mundo aí de dinheiro pro governo, a gente tem que pagar mais multa, mais essa, então o que, o que a gente conseguir de, de desconto, melhor, né? é quarenta por de desconto é bastante coisa quase metade do preço é bastante coisa rapaziada se você receber uma multa gravíssima aí de R 290 reais vai sair por volta de 160 dá mais de R 100 reais de desconto aí para você pagar ou tem também a opção caso você diga que não foi você que não foi você que recebeu a multa aí eles vão o aplicativo lá analisa e você pode receber até 20% de desconto. Ou seja, de qualquer forma, é vantajoso você ter o um aplicativo, porque vai te dar desconto. Te dá 20%, ou te dá 40%. Entendeu? Então, pra você que não tem o um aplicativo, vá lá na Play Store ou no, na onde baixa o aplicativo aí no seu celular. Procura aí carteira digital. Lembrando que é por sala de São Paulo, tá? Baixa o aplicativo, cadastra a sua moto E é marcha, família Fica de olho de vez em quando Você dá uma olhada no aplicativo aí Pra ver se tem alguma notificação Às vezes você passou num radar aí Você fica meio cismado Se, se tomou multa ou não Espera uma semaninha aí e olha no aplicativo Porque é rapidinho pra chegar não, É bem rápido não é Mas demora três meses, dois meses para chegar a cartinha na sua casa no aplicativo é rápido tomou a multa dá uma semana aí já tá no aplicativo aí você vai lá emite o boleto e paga já era já quitou a multa já tá tranquilo sem dor de cabeça já paga rapidinho caso tiver dinheiro né e já consegue esse desconto lembrando que o prazo para você pagar a multa com desconto é menor ou seja se você quiser um prazo maior para pagar a multa, você até consegue, mas aí você vai pagar o valor integral, acaba não compensando, a não ser que você não tiver mesmo o dinheiro Mas se você conseguir um dinheiro adiantado aí, você consegue pagar a multa com desconto e gastar menos Olha lá família, chuva na serra e eu de moto aqui, não sei, vamos ver se essa chuva vai chegar aqui ou não Tá bem pertinho a chuva e é isso aí família, se vocês curtiram o vídeo, se vocês curtiram esse tipo aí de conteúdo, trazendo é, essas dicas aí importantes, muita gente não sabe, pra quem sabe aí também deixa o like nesse vídeo, mas é bom pra informar o pessoal, que é muita, muita gente não sabe, o pessoal não divulga isso, é difícil ter vídeo sobre isso na internet, mas tá aí a dica aí pra vocês, pagar com desconto as músicas que você receber, fechou? Funciona certinho, eu mesmo já fiz, deu certo e é marcha esquece vamos evitar de tomar multa né mas às vezes acontece você passar num radar despercebido ou às vezes o guarda te multar então às vezes pode acontecer lembrando família que se eu não me engano a as multas que podem ser pagas é somente multa pelo Detran tá se eu não me engano se for guardinha de trânsito é tipo o CET, que tem lá em São Paulo, eu só acredito que não tem desconto Mas se for mundo de trânsito, por exemplo, o radar, que foi o meu caso É, tem como você pagar sim, com desconto dá certinho, beleza? É marcha, é nóis família, tamo junto